Capítulo 10 – Os Irmãos Davenport Para que a narrativa não sofresse solução de continuidade, apresentamos a carreira de D.D. Home em sua sequência natural. É necessário agora retornar aos primeiros dias do movimento espiritualista na América e examinar as experiências dos dois irmãos Davenport. Tanto Rome como os Davenports tiveram projeção internacional, oferecendo suas vidas importantes subsídios para a história do movimento na Inglaterra e nos Estados Unidos. Os irmãos Davenport, ao contrário de Home, operaram em níveis bem mundanos, fazendo do exercício de seus notáveis dons uma profissão. Entretanto, com seus métodos grosseiros, causaram maior efeito sobre as multidões do que possivelmente o teria feito um médium com faculdades mais refinadas. Ao considerarmos a sequência desses acontecimentos, organizada por uma força do outro lado, sábia, mas não infalível ou onipotente, observamos que, para cada ocasião, havia um instrumento que era substituído em caso de fracasso. Os Davenports tiveram sorte com os cronistas. Dois escritores publicaram livros descrevendo os fatos marcantes de sua vida, estando a literatura periódica daquela época repleta das façanhas desses médiums. Ira Erasus Davenport e William Henry Davenport Nasceram em Buffalo, no estado de Nova York, em 17 de setembro de 1839 e 1 de fevereiro de 1841, respectivamente. O pai, descendente dos primeiros colonos ingleses da América, trabalhava no Departamento de Polícia da referida cidade. A mãe, nascida em Kent, na Inglaterra, mudara-se para a América ainda criança, sendo também portadora de faculdades psíquicas. Certa feita, em 1846, a família foi perturbada no meio da noite por batidas, socos, ruídos altos, estalos e crepitações, conforme sua descrição. Isso aconteceu, portanto, dois anos antes do episódio das Irmãs Fox. As manifestações ocorridas com essas irmãs, contudo, levaram os Davenports, como sucedeu a tantos outros, a investigar o assunto e, assim, a descobrir a própria mediunidade. Os dois rapazes Davenport e sua irmã caçula Elizabeth experimentaram colocar as mãos sobre a mesa... Ouviram-se grandes e violentos ruídos, sendo então soletradas algumas mensagens. A notícia espalhou-se. Como aconteceu com as meninas Fox, centenas de pessoas curiosas e incrédulas amontoaram-se na casa. Em sequência, Ira desenvolveu a escrita automática. Suas mensagens, escritas com extraordinária rapidez, foram distribuídas entre os presentes, trazendo-lhes informações que o médium não poderia conhecer. Seguiu-se a levitação. O rapaz foi suspenso no ar, acima das cabeças dos assistentes, a uma distância de nove pés do solo. Seus irmãos receberam a mesma influência e os três flutuaram no alto da sala. Centenas de respeitáveis cidadãos de búfalo testemunharam os fatos. Certa vez, quando a família tomava o café da manhã, as facas, os garfos e os pratos dançaram, e a mesa ergueu-se. Em uma sessão, pouco tempo depois, viu-se em plena luz do dia um lápis escrevendo sem qualquer contato humano. As sessões passaram a ocorrer de modo regular. —— Apareciam luzes e instrumentos musicais flutuavam, tocando acima das cabeças dos assistentes. Surgiram a voz direta e outras manifestações extraordinárias, muito numerosas para serem mencionadas. Acolhendo as solicitações das inteligências comunicantes, os irmãos decidiram fazer excursões a vários lugares com o intuito de realizar sessões públicas. Entre estranhos, reiteravam-se os pedidos de testes. A princípio, os rapazes eram contidos por pessoas selecionadas entre os presentes. Essa providência, contudo, foi considerada insatisfatória pela possibilidade de haver cúmplices entre os que os seguravam. Sendo assim, adotou-se o processo de amarrá-los com cordas. A leitura dos testes engenhosos, propostos sucessivamente aplicados de modo a não interferir nas manifestações, mostra a quase impossibilidade de convencer os céticos obstinados. Tão logo um teste dava bom resultado, outro era sugerido, e assim por diante. Em 1857, os professores da Universidade de Harvard examinaram os rapazes, bem como os fenômenos de que eram instrumentos. O biógrafo dos Davenports escreve o seguinte. Os professores exercitaram seu talento propondo testes. Concordariam os Davenports em serem algemados? Sim. Permitiriam ser segurados? Faziam-se múltiplas sugestões que, em sendo aceitas pelos médiuns, logo eram rejeitadas por seus próprios autores. A aceitação de um teste pelos médiuns tornava-se razão suficiente para que não fosse experimentado. Pensava-se que eles poderiam ter meios de neutralizá-lo e, assim, imaginava-se outro. Finalmente, os professores compraram uma corda medindo 500 pés de comprimento. Fizeram buracos na cabine anteriormente preparada e amarraram os rapazes de forma brutal. Todos os nós foram atados com fio de linho. Um dos investigadores, o Sr. Pierce, tomou lugar entre os dois irmãos na cabine. Imediatamente apareceu a mão de um fantasma. Instrumentos movimentaram-se com estrépito Sendo sentidos pelo mencionado investigador próximos da cabeça e do rosto. A cada instante, ele procurava os rapazes com as mãos, encontrando-os sempre devidamente amarrados. Os operadores invisíveis, por fim, libertaram-nos das amarras e, quando se abriu a cabine, as cordas foram vistas enroladas no pescoço do professor. Mesmo depois de verem tudo isso, os professores de Harvard não apresentaram relatório. É curioso ler a descrição de um dos engenhosos instrumentos usados para controle. Foram inventados por um homem chamado Darling, em Bangor, nos Estados Unidos, e consistia no que se pode descrever como mangas e calças de madeira, bem apertadas. Como outros testes, o realizado com esse instrumento mostrou-se incapaz de evitar as manifestações. Muitos desses instrumentos de controle foram aplicados numa época em que os irmãos eram apenas garotos, demasiadamente jovens, portanto, para conhecerem meios complicados de mistificação. Não causa estranheza, violenta oposição provocada pelos fenômenos em quase toda a parte, sendo os irmãos Davenport enunciados muitas vezes como prestidigitadores e embusteiros. Só depois de dez anos de trabalho público nas maiores cidades dos Estados Unidos, eles vieram à Inglaterra. Haviam obtido êxito em todos os testes inventados pelo engenho humano e ninguém fora capaz de descobrir a causa das manifestações. Tinham conseguido grande reputação. Agora, porém, eram chamados a recomeçar. Nessa época, os dois irmãos, Ira e William, tinham 25 e 23 anos, respectivamente. O World de Nova York assim os descreve. Assemelham-se de forma notável em quase todos os aspectos, ambos muito bonitos, com os cabelos longos, negros e crespos, testa larga sem ser alta, olhos negros e vivos, sobrancelhas grossas, bigodes e cavanhaques, lábios acentuados, corpos musculosos e bem proporcionados. Vestem casaca preta e um deles usa relógio de corrente. O Dr. Nichols, seu biógrafo, transmite a seguinte impressão de Ambrose. Os moços com os quais tive ligeiro contato e que jamais vira antes de sua chegada a Londres demonstram estar acima da média de seus jovens compatriotas, tanto em intelecto quanto em caráter. Apesar de não possuir inteligência marcante, são razoavelmente habilidosos, tendo ir algum talento artístico. Parecem honestos e singularmente desinteressados, não mercenários. Mostram-se mais ansiosos por convencer as pessoas de sua integridade e da realidade das manifestações do que por ganhar dinheiro. Tem eles, sem dúvida, uma ambição gratificante, a de terem sido selecionados como instrumentos de algo que, segundo acreditam, trará grande bem à humanidade. Foram acompanhados à Inglaterra pelo reverendo Dr. Ferguson, anteriormente pastor de uma grande igreja em Nashville, Tennessee, frequentada por Abraham Lincoln, o Sr. Dr. Palmer, conhecidíssimo empresário do mundo da ópera, que atuou como secretário, e o Sr. William M. Fay, também médium. O Sr. P. B. Randall, em sua biografia dos Davenports, publicada no ano de 1869 em Boston, assinala que a missão dos dois irmãos na Inglaterra era de vencer por meios adequados o sólido materialismo e o duro ceticismo inglês em seu próprio território. O primeiro passo para o conhecimento, diz ele, é a admissão da própria ignorância. E acrescenta... Se as manifestações obtidas por intermédio dos irmãos Davenport puderem convencer os cientistas e intelectuais de que existem forças e forças inteligentes ou inteligências poderosas, além dos limites de sua filosofia, e que todas as coisas consideradas por eles fisicamente impossíveis podem ser prontamente executadas por essas forças invisíveis e desconhecidas, novo universo se abrirá ao pensamento e a investigação. Poucas dúvidas existem de que muitas mentes foram assim convencidas pelos irmãos da Davenport. A mediunidade da Sra. Hayden manifestava-se de forma calma e discreta. A de Rohn, embora de caráter mais notável, ficava limitada à apreciação de determinados grupos de pessoas, das quais não se exigia pagamento algum. Esses rapazes, entretanto, alugavam salões públicos e desafiavam o mundo a testemunhar fenômenos que ultrapassavam os limites das crenças ordinárias. Fácil era prever, mesmo sem ter a presciência das coisas, que enfrentariam forte oposição, como aconteceu. Atingiram, porém, o fim que, sem dúvida, seus dirigentes invisíveis tinham em vista despertaram a atenção pública para esse assunto como jamais alguém o fizera na Inglaterra. Não se poderia encontrar melhor testemunho disso do que o do célebre prestigitador, Sr. J. N. Maskelin, seu maior oponente. Escreveu ele o seguinte, Isto é certo, a Inglaterra ficou por algum tempo inteiramente dominada pelas maravilhas produzidas por esses rapazes. Mais adiante, acrescenta, os irmãos Davenport fizeram mais pela causa do chamado espiritualismo na Inglaterra do que qualquer outra pessoa. Diante de auditórios superlotados e sob condições variadas, realizaram, sem dúvida, proezas maravilhosas. As sessões privativas realizadas por outros médiums, ora na escuridão, ora na semi-obscuridade, com um público influenciável e quase sempre devoto, nas quais, conforme se apregoa, ocorriam manifestações ocasionais, não podem ser comparadas às exibições dos Davenports em seus efeitos sobre a opinião pública. Sua primeira sessão em Londres teve um caráter particular. Realizou-se em 28 de setembro de 1864, na residência do famoso autor e ator Sr. Dion Boussicot, em Regent Street, na presença de diretores de jornais e distintos homens de ciência. O noticiário da imprensa foi digno de nota por sua inteireza e, surpreendentemente, por sua justiça. O Morning Post, no relato publicado no dia seguinte à sessão, Ressalta que os assistentes foram convidados a fazer o mais crítico exame e a tomar todas as precauções contra a fraude e a mistificação. Diz ainda esse periódico. O grupo convidado a testemunhar as manifestações na noite passada era composto de 12 a 14 pessoas, todas bem conceituadas em suas profissões. A maioria jamais testemunhara algo do gênero. Todas elas, porém, estavam determinadas a descobrir e, se possível, denunciar qualquer tentativa de mistificação. Os irmãos Davenport têm aparência distinta, são de pequena estatura e magros. Seriam as últimas pessoas das quais se poderiam esperar grandes demonstrações de força. O Sr. Fei parece um pouco mais velho, sendo de constituição mais robusta. Depois de descrever o ocorrido, continua o articulista. Tudo o que se pode afirmar é que as manifestações se deram sob condições e circunstâncias excludentes de qualquer possibilidade de fraude. O The Times, o Daily Telegraph e outros jornais publicaram relatórios longos e honestos que deixaremos de citar, haja vista o um importante testemunho do Sr. Bussi publicado não só pelo Daily News como por muitos outros jornais londrinos, abrangendo todos os fatos. Este jornal descreve uma sessão posterior realizada na casa do Sr. Bussicot em 11 de outubro de 1864. Estavam presentes, entre outros, o Visconde Barry, deputado, Sir Charles Wick, Sir Charles Nicholson, chanceler da Universidade de Sydney, o Sr. Robert Chambers o Sr. Charles Reed, romancista, e o Capitão Inglefield, explorador do Ártico. Diz o Sr. Bussicot, Senhor, senhor realizou-se ontem em minha casa uma sessão com os irmãos Davenport e o Sr. W. Fay, estando presentes as seguintes pessoas. Aqui ele menciona 24 nomes, inclusive os acima citados. Às três horas, nosso grupo estava reunido, Mandamos buscar em uma casa de música próxima seis violões e dois tamborins. Nossa intenção era que a experiência fosse realizada com material desconhecido dos operadores. Os irmãos Davenport e o Sr. Fay, ao chegarem às três e meia, verificaram ter havido alteração de seus planos, pois tínhamos trocado a sala previamente escolhida para a sessão. A experiência começou por um exame pessoal dos Davenportes, bem como de suas vestimentas, tendo sido verificado que não escondiam com eles ou, nas proximidades, qualquer espécie de dispositivo ou artifício. Entraram ambos na cabine e sentaram-se frente a frente. Em seguida, o capitão Inglefield, com uma corda nova por nós fornecida, amarrou o Sr. W. Davenport, pés e mãos, com as mãos nas costas, atando-o firmemente ao assento onde se sentara. Lord Barry fez o mesmo com o Sr. E. Davenport. Os nós dessas ligaduras foram lacrados e selados. Após terem sido colocados no piso da cabine um violão, um violino, um tamborim, duas campainhas e uma trombeta, foram fechadas as portas desse compartimento, ficando a sala com luz suficiente para a observação das possíveis manifestações. Não farei a descrição minuciosa da babel de sons ouvidos na cabine, nem da violência com que as portas eram repetidamente abertas e os instrumentos jogados para fora, ou ainda das mãos que geralmente apareciam por um orifício em forma de losango na parte central das referidas portas. Todavia, vale a pena mencionar os seguintes incidentes. As portas da cabine encontravam-se abertas, viam-se dentro dela... Lord Barry, em posição inclinada, e os dois médiums, estes lacrados e amarrados. Observou-se, então, de forma clara, a mão que descia sobre ele até tocá-lo, fazendo-o recuar. De outra feita, durante um intervalo na sessão, em plena luz do candelabro de gás, estando as portas da cabine abertas, uma branca e delgada mão feminina, prolongando-se até o punho, Tremeu por alguns segundos no espaço, no momento em que as ligaduras que prendiam os irmãos da eram examinadas. A aparição provocou exclamação geral. Em seguida, Sir Charles Wick entrou na cabine, sentou-se entre os dois jovens e colocou as mãos sobre eles, uma em cada um, segurando-os. As portas foram fechadas e a babel de sons recomeçou. Várias mãos apareceram no orifício, entre elas a de uma criança. Passado algum tempo, Sir Charles, retornando para junto de nós, declarou que, enquanto segurava os dois médiums, diversas mãos lhe roçaram o rosto e puxaram o cabelo. Os instrumentos rastejaram a seus pés e tocaram, movimentando-se em volta de seu corpo e em cima da cabeça. Um deles apoiou-se-lhe ocasionalmente no ombro. No decorrer da sessão, apareceram mãos que o capitão Inglefield apalpou e segurou. Segundo ele, pareciam humanas, embora se extinguissem quando as apertava. Deixarei de mencionar os fenômenos já descritos em outra parte. A fase seguinte da sessão foi realizada no escuro. Um dos senhores Davenport e o senhor Fay sentaram-se entre nós. Duas cordas foram jogadas aos pés de ambos... E, em dois minutos e meio, tinham pés e mãos amarrados, com as mãos para trás, fortemente atadas às cadeiras onde se sentavam, sendo estas cadeiras amarradas à mesa próxima. Durante esse procedimento, o violão ergueu-se da mesa, balançou e flutuou em redor desta, acima da cabeça de todos, tocando de leve um e o outro assistente. Em seguida, uma luz fosforescente projetou-se de um lado para outro, sobre nossas cabeças. O colo, as mãos e os ombros de várias pessoas foram simultaneamente tocados, golpeados e arranhados por mãos, enquanto algumas criaturas tiveram a má sorte de terem a cabeça e os ombros escuriados pelo violão, que, após planar em torno da sala depois próximo do teto, as atingiu. As campainhas flutuavam aqui e ali, e o violino vibrava levemente. Os dois tamborins pareciam rolar no chão, para lá e para cá, ora sacudindo-se violentamente, ora visitando os joelhos e as mãos dos circunstantes, sendo todas essas ações ouvidas e sentidas simultaneamente. O senhor Bideô, segurando um tamborim, após perguntar se ele lhe poderia ser arrancado, teve-o quase instantaneamente arrebatado de si. Ao mesmo tempo, Lord Barry fez pedido semelhante, resistindo à enérgica tentativa feita no sentido de se lhe tomar o instrumento. O Sr. Fay perguntou, então, se o seu casaco também poderia ser retirado. Ouvimos instantaneamente um violento puxão, e aí ocorreu o fato mais notável de todos. Uma luz foi acesa antes de o casaco ser removido vimos-lo então, ser tirado pela cabeça do Sr. Feio. O casaco voou em direção ao candelabro, onde ficou dependurado por algum tempo antes de cair no chão. Enquanto isso se dava, o senhor Feio era visto de mãos e pés atados como antes. Em sequência, um dos integrantes do grupo despiu o próprio casaco, colocando-o sobre a mesa. abagou se a luz e o casaco transportou-se rapidamente para as costas do senhor Feio. Durante esses acontecimentos, verificados no escuro, colocamos uma folha de papel sobre os pés dos dois operadores, fazendo seu contorno com um lápis, a fim de descobrir se eles os moviam. Por iniciativa própria, ofereceram-se para que suas mãos ficassem cheias de farinha, ou outra substância, com o intuito de provar que não se utilizavam delas, mas esta precaução foi considerada desnecessária. Solicitamos-lhes, entretanto, que contassem de 1 a 12, sem interrupção, para que, ouvindo suas vozes constantemente, nos certificássemos de que permaneciam nos locais onde foram amarrados. Cada pessoa do grupo segurou firmemente o vizinho, de modo a não permitir movimentos sem que as duas pessoas mais próximas o notassem. Ao término da experiência, passamos a conversar abertamente a respeito de tudo que vimos e ouvimos. Lord Barry propôs ao grupo a seguinte conclusão. A assegurar aos irmãos Davenport e ao Sr. W. Faye que, depois de rigoroso processo e do exame minucioso dos procedimentos adotados, as pessoas ali presentes só poderiam chegar à conclusão de que não havia indícios de truques nem, certamente, cúmplices ao uso de maquinismos. Assim, as testemunhas declarariam livremente nos meios sociais por elas frequentados, que, até onde suas investigações lhes permitiam opinar, os fenômenos ocorridos em sua presença não eram um produto de preste digitação. Todos aceitaram a proposição de Lord Barry. No último parágrafo, o Sr. Dion Bussicot declara não ser espiritualista. Ao firmar o relatório, além do nome, coloca sua data de nascimento. Transcrevemos sem supressões essa admirável descrição, tão lúcida quanto completa, porque fornece resposta para muitas objeções, além de ser reconhecida a idoneidade do narrador e das testemunhas. Certamente deve ser aceita como conclusiva no que respeita à honestidade. Toda objeção posteriormente levantada a respeito desta sessão é fruto da ignorância dos fatos. Em outubro de 1864, os Davenports começaram a dar sessões públicas no Queen's Concert Rooms em Hanover Square. Formaram-se comissões entre os participantes, mas foi infrutífero todo o esforço empreendido para descobrir como os fenômenos eram realizados. Essas sessões, entremeadas por outras particulares, realizaram-se quase todas as noites até o final do ano. Abundavam na imprensa diária os relatos sobre o que nelas acontecia, e os nomes dos dois irmãos estavam em todas as bocas. No início de 1865, fizeram eles uma excursão às províncias inglesas, mas em Liverpool, Huddersfield e Leeds sofreram violência da parte de multidões exaltadas. No mês de fevereiro, em Liverpool, Dois assistentes ataram-lhes as mãos tão brutalmente a ponto de o sangue jorrar, fato que levou o Sr. Ferguson a cortar a corda, soltando os médiums que se recusaram a prosseguir o trabalho. A multidão então invadiu o palco, destruindo a cabine. As mesmas táticas foram adotadas em Huddersfield no dia 21 de fevereiro, e depois, com maior violência, em Leeds, como resultado da oposição organizada. Em virtude desses tumultos, os Davenports cancelaram todos os compromissos na Inglaterra. Em seguida, foram a Paris. Nesta cidade, receberam a convocação para comparecerem ao Palácio de Saint-Cloud onde o imperador, a imperatriz e um secto de cerca de 40 pessoas assistiram a uma sessão. Enquanto estavam aí, foram visitados por Hamilton, sucessor do célebre mágico Robert Rodin. O visitante declarou em carta a um jornal de Paris o seguinte. Os fenômenos suplantaram minha expectativa, tendo sido experiência de grande interesse para mim. Considero meu dever acrescentar que os fatos são inexplicáveis. Depois de breve retorno a Londres, visitaram a Irlanda no começo de 1866. Em Dublin, tiveram muitos assistentes de influência, inclusive o editor do Irish Times e o reverendo Dr. Tisdall, tendo este último declarado publicamente sua crença nas manifestações. Em abril do mesmo ano, foram a Hamburgo e depois a Berlim, mas a expectativa da guerra, a qual, no dizer de seus guias espirituais, se aproximava, tornou a viagem improdutiva. Empresários teatrais ofereceram-lhes amplas condições para se exibirem em público, mas, seguindo o conselho do seu sempre presente guia espiritual, este lhes dizia que os fenômenos, por serem supranaturais, deveriam ser mantidos em nível superior ao dos divertimentos, recusaram as ofertas sob os protestos de seu empresário. Passaram o mês em Berlim. Nesse período, foram visitados por membros da família real. Após três semanas em Hamburgo, seguiram para a Bélgica, onde alcançaram considerável sucesso tanto em Bruxelas como nas principais cidades do país. Em seguida, partiram para a Rússia, chegando a São Petersburgo em 27 de dezembro de 1866. Em 7 de janeiro de 1867, deram sua primeira sessão pública nesse país, para uma assistência de mil pessoas. A sessão seguinte foi realizada na residência do embaixador da França, estando presentes cerca de 50 pessoas, incluindo oficiais da corte imperial. Em 9 de janeiro, fizeram uma sessão no Palácio de Inverno para o imperador e a família imperial. Visitaram logo após a Polônia e a Suécia. Em 11 de abril de 1868, reapareceram em Londres, no Hanover Square Rooms, recebendo entusiástica recepção de um público bastante numeroso. O Sr. Benjamin Coleman, proeminente espiritualista, organizador de suas primeiras sessões públicas em Londres, escreve, durante o período de permanência de quatro anos dos Davenports na Europa, o seguinte... Desejo transmitir aos amigos da América que me apresentaram os irmãos da Davenport a plena convicção de que seu trabalho na Europa está sendo de grande serviço para o espiritualismo. Sua conduta pública como médiums, só a esse respeito os conheço bem, é firme e inquestionável. Diz ainda que, entre as espécies de mediunidade dele conhecidas, a dos Davenports é a mais adaptável aos grandes auditórios. Após essa visita a Londres, os médiuns retornaram à terra natal. Visitaram ainda a Austrália em 1876, realizando, no dia 24 de agosto, sua primeira sessão pública em Melbourne. William faleceu em Sydney em julho de 1877. Durante sua carreira, os irmãos Davenport foram alvo da inveja e da malícia da confraria dos mágicos. Maskelyne, com surpreendente ousadia, alegou tê-los desmascarado na Inglaterra. Sua pretensão nesse particular foi devidamente refutada pelo Dr. George Sexton anterior editor do Spiritual Magazine, que descreveu em público, na presença do Sr. Maskelin, como os truques desse mágico eram feitos e, comparando-os com os resultados alcançados pelos Davenports, disse Há tanta semelhança entre eles como as produções do poeta Close com os sublimes e gloriosos dramas do imortal Bardo de Avon. Os mágicos, porém, fazendo mais barulho que os espiritualistas, e além disso, com a imprensa apoiá-los, conseguiram levar o público em geral a acreditar que os irmãos Davenport tinham sido desmascarados. Ao anunciar em 1911 a morte na América de Ira Davenport, Light comenta as demonstrações de ignorância jornalística Ensejadas por esse acontecimento. O Daily News é citado referindo-se aos irmãos desta forma. Eles cometeram o erro de aparecer como feiticeiros em vez de se apresentarem como mágicos honestos. Se, como aquele que os desmascarou, Maskelin, tivessem pensado em dizer é tão simples, os irmãos poderiam ter alcançado não apenas fortuna, mas respeitabilidade. Em resposta, Light pergunta por que, sendo eles simples, mágicos e não crentes sinceros em sua mediunidade, suportaram privações, insultos e ferimentos físicos, sofrendo toda sorte de indignidades? Bastaria renunciar à defesa das próprias faculdades mediúnicas para terem sido respeitáveis e ricos. Os incapazes de descobrir a existência de truques levantam, inevitavelmente, a seguinte questão. Qual o propósito elevado que se poderia atingir por meio de fenômenos como esses observados com os Davenports? O conhecidíssimo autor e convicto espiritualista William Howitt apresentou uma boa resposta. Os que fazem truques e movem os instrumentos são espíritos do céu? Pode Deus realmente enviá-los? Sim, Deus não os envia para ensinar, ao menos, isto. Ele tem servos de todos os graus e gostos, aptos a realizar toda a espécie de trabalho. Mandou os que denominais espíritos atrasados e alequins a uma época atrasada e sensual. Se tivesse enviado algo superior... De certo, o público não seria capaz de compreender sua mensagem. Mesmo assim, nove em dez pessoas não entendem o que veem. É triste pensar que os Davenports, provavelmente os maiores médiums do gênero que o mundo conheceu, tenham sofrido brutal oposição e até perseguição por toda a existência. Em muitas ocasiões, estiveram mesmo em perigo de vida. Somos forçados a pensar que não pode haver prova mais clara da influência das forças sombrias do mal do que a marcante hostilidade consagrada a todas as manifestações espirituais. A respeito desse aspecto, afirma o Sr. Randall. Parece haver na mente de certas pessoas uma aversão crônica, quase ódio, as questões espirituais. É como se existisse pairando no espaço um vapor, uma espécie de germe mental, que, respirado pela grande maioria das pessoas, acende em seus corações um fogo letal e contínuo contra todos os missionários da paz e da boa vontade. Os homens e mulheres do futuro ficarão grandemente surpreendidos quando souberem da irredutível hostilidade recebida pelos Davenports e por todos os outros médiums. Eles foram compelidos pela atual geração, o autor destas linhas também o foi, a suportar horrores indescritíveis tão só pela ofensa de tentar convencer os seres humanos de que eles não são feras, que perecem sem deixar sinal, mas almas imortais que sobrevivem ao túmulo. Somente os médiums são aptos a demonstrar a sobrevivência do ser humano após a morte. Contudo, estranha incoerência da natureza humana, as mesmas pessoas que atacam os médiums, perseguindo-os até o desespero ou a morte prematura, são as que livremente proporcionam tudo quanto a riqueza pode oferecer àqueles cujo ofício é simplesmente fazer conjecturas sobre a característica imortal da humanidade. Sir Richard Burton Referindo-se às declarações de vários mágicos profissionais de que haviam desmascarado ou imitado os Davenportes, fez o seguinte comentário. Passei grande parte de minha vida nas terras orientais e vi muitos de seus mágicos. Recentemente, tive ocasião de presenciar as demonstrações dos senhores Anderson e Toulmacki. Este último apresentou mágicas engenhosas, mas nenhum deles tentou realizar as façanhas dos senhores Davenport e Faye, como, por exemplo, o belo manejo dos instrumentos musicais. Examinei também todas as explicações dos truques dos Davenports dadas até agora ao público inglês. Acreditem-me, se algo houvesse capaz de lançar-me num salto gigantesco da matéria para o espírito, Seria, sem dúvida, a irracionalidade dessas explicações. Note-se que os próprios Davenports, ao contrário de seus amigos e companheiros de viagem, nunca pretenderam dar origem supranatural aos fenômenos. A razão para isso poderia ser o fato de que, como divertimento, tudo era mais picante e menos provocador, pois todo assistente estaria sempre livre para formar a própria opinião. Escrevendo ao mágico americano Houdini, Ira Davenport, já em idade avançada, disse Jamais afirmaremos em público nossa crença no espiritualismo. Não considerávamos fosse isto de seu interesse. De igual modo, não dávamos espetáculos tendo por base quaisquer habilidades de prestidigitação. Deixávamos a nossos amigos e antagonistas a liberdade de tratar o assunto como bem lhes aprouvesse. Infelizmente, muitas vezes fomos vítimas de seus desentendimentos. Roudini declarou, mais tarde, ter porta admitido a produção das manifestações por meios normais. Contudo, ele próprio empanturrou o seu livro, Um Mágico Entre os Espíritos, com tantos erros sobre os fatos, mostrando-se tão preconceituoso em relação ao assunto, que seu depoimento perde todo o possível valor. Certamente falsa, por exemplo, é a afirmação atribuída à Ira Davenport de que os instrumentos nunca deixavam a cabine. Em verdade, o representante do The Times recebeu no rosto forte batida de um violão que flutuava. Sua sobrancelha foi cortada e, em diversas ocasiões, quando se acendia a luz, instrumentos caíam por toda a sala. Se Rudine se equivocou completamente em relação a esse ponto, não é provável que tenha sido exato em relação aos demais. Vide apêndice. Encontramos tanto espiritualistas quanto céticos defendendo a opinião de que as manifestações psíquicas de natureza material a exemplo das produzidas pelos irmãos Davenport, não têm valor, sendo até indignas. Com efeito, muitos de nós pensam assim. Muitos outros, porém, fazem eco às seguintes palavras do Sr. P. B. Randall. A falha não é dos imortais, mas nossa, pois a oferta está de acordo com a demanda. Se não podemos ser alcançados de um modo, devemos ser e somos de outro. A sabedoria do mundo espiritual dá ao cego exatamente o que este pode suportar, e não mais. Se somos infantis, do ponto de vista do intelecto, devemos ser nutridos com papinha mental, até nossa capacidade digestiva permitir, e mesmo reclamar, um alimento mais forte. Se as pessoas podem ser mais facilmente convencidas da imortalidade por processos espirituais grosseiros, os fins justificam os meios. A visão do braço de um espectro, num auditório de três mil pessoas, fala a maior número de corações, causa impressão mais profunda e converte mais pessoas à crença no post-mortem em 10 minutos,